Suas escolhas definem o seu futuro. Estude na instituição que oferece os melhores cursos técnicos e superiores do Sul de Minas Gerais. O Vestibular 2019 do Instituto Federal do Sul de Minas oferece mais de 300 vagas em cursos técnicos e superiores nas cidades de Carmo de Minas, Muzambinho e Poços de Caldas. Inscrições até 11 de abril pelo site ifsuldeminas.edu.br vestibular. IF Sul de Minas. Escolha, vivencie, si, realize. Ensino público gratuito e de qualidade. Venha estudar com a gente.